Alô, nossos nobres seguidores, nobres seguidoras. Olha, o ano já, 2021 já foi, já estamos no segundo mês de 2022 e com oportunidades no mercado de trabalho aqui no Senac. Quem está conosco é a Andressa Custódio, que tem essas oportunidades para vocês. Isso mesmo, Márcio. Olá, seguidores do Rio Maframix. Então, o Senac está aqui para auxiliar as pessoas que estão aí no começo do ano, buscando uma recolocação no mercado de trabalho, buscando atingir um sonho, tem um objetivo de vida e profissional. O Senac tem várias opções, tem novidades também para auxiliar aí a população a esse objetivo. Novidades quais os cursos? Então, Márcio, nesse primeiro semestre nós estamos ofertando três cursos, né, cursos técnicos na área da saúde, enfermagem e radiologia. E a novidade deste ano na área de gastronomia, o técnico em gastronomia, então agora aqui na unidade do SENAC de Rio Negro. Vagas, inicia quando o curso, qual é o procedimento? Então, o curso começa dia 8 de março, né? a gente está com as inscrições abertas, até o dia 21 de fevereiro, quem fizer sua matrícula é, recebe 50% de desconto na primeira mensalidade, então não tem taxa de matrícula, mas o pagamento da primeira mensalidade já tem 50% de desconto, né, e o curso começa no dia 8, então as vagas são limitadas, o quanto antes você puder vir fazer a sua matrícula, né, nós temos outros vários benefícios também, se pagar em dia ganha 20% de desconto, se indicar um amigo ganha 30% de desconto é na sua próxima mensalidade. É, a gente também tem um chip com internet, com 20 gigas de internet para todos os nossos alunos até o final do curso, então os alunos do curso técnico ganham um chip com internet para estudar aí até o final do curso. Como é está a demanda quanto à procura das vagas? A gente tem bastante procura, né? então é, o curso de radiologia é o nosso terceiro ano de procura, é, então é um curso novo aqui na unidade, então tem bastante gente é, procurando. Enfermagem é um curso que tem bastante demanda de profissionais, então a gente formou semana passada a nossa primeira turma, e todos os alunos antes de pegarem o canudo já estão trabalhando na área, né? então tem bastante procura por profissionais da área. E a gastronomia aqui como um, um, é, um ramo de crescimento ainda na nossa região, né? então a gente está tá com vagas aí também Disponíveis. É o Senac dando essa oportunidade, essa oportunidade de trabalho para o mercado exige. Ele absorve o um bom profissional. Exatamente. Em ambas as áreas, né, precisa de um profissional técnico para atuar. Existe essa demanda no mercado e aqui na nossa região, né, algumas áreas não estavam ainda atendidas. Então é esse o diferencial aqui do Senac de Rio Negro, além da nossa estrutura, do nosso modelo pedagógico, que é inovador, os profissionais é, que atuam são qualificados, né, então também fica o convite aí para a comunidade vir conhecer a nossa estrutura atrás do Colégio SESI aqui de Rio Negro, né, para conhecer a nossa estrutura, nossos profissionais, é, conhecer também mais sobre os cursos, se tiver alguma dúvida, quer conhecer é, mais, pode vir aqui que a gente atende com todo prazer. Andressa, muito obrigado. Obrigada a você, imagina, a gente está à disposição aí nos nossos telefones, no nosso WhatsApp, no nosso site também, a gente, a gente que agradece. A oportunidade de trabalho, portanto, através do convite da Andressa Custódio Senac do município Rio-Negrense, com essas oportunidades de você ser aquele profissional diferenciado.